Olá, assim, eu vou gravar uma maquiagem, a brida Gisela, minha amiga, <risos> da Gisela Silvia, eu vou fazer este vídeo especialmente para ela, porque ela me pediu, eu vou, vou me inspirar na Solina Gomes, acho que é isso que se diz, é uma cantora, vocês sabem bem quem é, e eu vou, vou me inspirar a fazer esta maquiagem aqui. Bem, é assim, não sei imitar não sai muito bem conforme está. Por isso, vamos lá começar que o vídeo vai ficar muito longo. Bem, é assim, eu vou aplicar aqui o primer, um afixador de sombra, na pálpebra toda e aqui em cima também, que é para aproveitar e aqui aquela loucinha de nosso câncavo já apliquei eu agora vou começar com este com esta paletinha não sei como é que é. eu vou aplicar mesmo com o dedo praticamente não, não, não utilizei pincel para aplicar a sombra aqui no, nas pálpebras foi só no côncavo, no côncavo. e aplico assim Bem, agora com esta outra paleta, aqui, da Valentina, eu vou aplicar com o mesmo dedo, não, com este dedo aqui, vou aplicar este, parece ser um dourado, sei lá, e vou aplicar por cima daquela, dando umas batidinhas assim. ficou assim agora eu vou pegar num pincel assim de aplicar o eyeliner é da com uma paletinha esta paletinha aqui eu vou aplicar este preto aqui, mate só aqui abaixo depois eu vou trazer ela toda no conto que... um, assim, eu tenho na manhã de puxar não sei porquê Já habituei-me assim. Uhum. Eu vou puxar assim, e depois eu vou trazer ela para dentro, e depois eu trago ela aqui assim. E depois aproveito e aplico aqui na minha linha d'água bem, depois com este puxadinho aqui, eu vou aplicar aqui e, e puxo um pouco para dentro assim Quebra é dar aquele efeito do outro, e depois eu vou aproveitar e esfumar tudo com este pincel aqui, era esse, e aproveito e esfumar aqui assim. Vou tentar trazer este preto aqui um pouco. Prevento. Vocês não acreditam. Há alguém, uma rapariga, eu não conheço quem é, mas ela é do Facebook, ela viu as minhas fotos, as minhas, minhas maquilhagens que eu faço, diz que não, não, não gostou. É assim, eu também não fiquei triste, não fiquei chateada, mas se ela diz que não gostou, não gostou, não. Mas há outras pessoas que gostam do trabalho que eu faço, as maquilhagens e tudo, por isso eu só tenho a agradecer a Deus. Pelo dom que eu tenho E é isso Por isso, quem gosta, quem não gosta Que se lixe E eu estou a fazer o meu trabalho E é isso que eu adoro Bem, conforme vocês estão a ver Eu vou subir mais um bocado para cima Conforme está este aqui Que é para ficar tudo igualzinho Coloquei o mesmo pincel e vou esfumar Deixa eu saber aqui uma coisa Bem, agora eu vou pegar aqui no mesmo pincel E eu vou fazer aquele tipo eyeliner Aqui assim rei as minhas pestanas, depois eu vou pegar um lápis preto, um lápis black, e vou fazer o delineado aqui. Agora eu vou pegar um pó que eu estou a adorar este pó aqui que eu não sei qual é a marca mas eu estou a adorar Estou mesmo mais que pó, É muito bom Fica assim vocês podem ver a maquiagem fica assim muito bonita. É uma maquiagem mesmo muito bonita, temos que valorizar, que a maquiagem é linda. Agora vou iluminar aqui o meu ossinho. <risos> Então antes de começar a maquilhagem, eu já apliquei a base, a minha base é da Mary Kay, é número 4, eu estou a mala, agora vou, vou aplicar aqui um, um blush muito bonito, também, com o pincel da L'Oreal, eu gosto de pôr sempre também no nariz e no caixo, bem, ela até a usar um, um batom muito lindo, ele está usando um batom vermelho lindo, lindo, lindo e eu vou aplicar este aqui. É uma caneta. É da Von. Fica assim, vou só aplicar a máscara, porque já estou a esquecer. Ficou assim, uh, espero muito que vocês gostem, é uma maquilhagem rápida, mas temos que ter boa prática também e boa técnica na maquilhagem. A maquilhagem ficou assim, é super fácil de fazer, por isso é assim, vão, fazem, vocês vão adorar. Muitos beijinhos, tchau!